Então, continuando com a nossa discussão, é, a gente prosseguiu então, dos espaços vetoriais até aqueles espaços de, de Hilbert, né? é, em particular o espaço de funções de dimensão infinita, e a gente descreveu, fez uma transição entre aquela é, nomenclatura né? e aquele formalismo da álgebra linear, a gente tentou fazer uma, uma transição para o formalismo e para descrição das funções, mas uh, eu, eu espero que tenha ficado claro que, que na verdade se trata da mesma coisa, que quando a gente está descrevendo, se a gente, a gente generalizou a ideia do espaço visorial justamente para a gente poder descrever uma função em termos de elementos da base, sejam eles vetores ou, ou generalização de vetores no sentido de serem, poderem formar a base de um espaço serem linearmente independentes e, e descrever todos os outros componentes do, do espaço. Né? Então agora a gente vai continuar né, com essa ideia, uh, falar especificamente da série de Fourier. Né? Nota que historicamente todo o desenvolvimento foi exatamente ao inverso do que a gente estava fazendo, quer dizer... Uh, ao trabalhar com a equação de difusão, que, que o Fourier estava uh, estudando especificamente no caso do calor... Ele se deu conta que a, a solução poderia ser escrita como uma, uma série uh, infinita de termos uh, de funções trigonométricas. E começou a tentar uh, generalizar esse conceito né? e aplicar isso em outros domínios e muito tempo depois... A ideia toda foi mais consolidada com a ideia dos espaços vetoriais e depois dos espaços de Hilbert e assim por diante. Né? Eu fiz a descrição eh, inversa porque eu acho que fica mais claro né, a gente entender o que, que, que forma a base do raciocínio e depois aplicar. Eu acho que, que muitos autores começam a discussão da Sérgio Fourier por aqui. Começa aqui, apresenta a série de Fourier e pronto. E, e talvez fique uma coisa muito abstrata, no sentido de que o é, a pessoa que está tentando aprender não entende como que é possível isso. E eu acho que a gente partindo lá da álgebra linear e construindo a ideia dos espaços vetoriais, das bases e tal, e depois é, generalizando isso para espaços infinitos, funções e tal, fica muito simples a ideia. né Porque então agora o que é a série de Fourier é uma expansão de uma função em termos de funções trigonométricas, né? Especificamente seno e cosseno. Depois a gente generaliza os dois numa exponencial complexa, né? Essa função, tá? Ela deve satisfazer algumas condições. são chamadas, resumidamente, condições de Dirichlet. Ser periódica... Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Contínua... exceto... num número finito... De pontos quer dizer, pode ter finitas descontinuidades, possuir um número finito de máximos e mínimos no período e ser de quadrado integrável ou o módulo dessa função deve ser finito, né? Quer dizer, o que é o módulo, o integral, a integral da função num certo período, né? Tá? Bom, por que ela precisa ser periódica? Bem a gente pode aplicar o mesmo raciocínio para funções não periódicas, tá? Mas se eu estou tentando descrever uma função que não é periódica em termos de funções periódicas, eu, essa descrição não vai ser ótima, quer dizer, eu vou ter que somar muitos termos e provavelmente a série não vai convergir, porque imagina que você está tentando descrever uma parábola em termos de seno e cosseno, você vai ter que ir somando cada vez amplitudes maiores dos termos de ordem mais alta, a fim de fazer, de satisfazer a função que está crescendo. Então, se tu pretende descrever, usar uma base que é periódica, a ideia da expansão é tu substituir a tua função por uma descrição que talvez seja mais simples de interpretar. Ou uma... uma tu tá tentando fazer uma expansão da tua função de maneira que tu possa decompor a tua função em termos de funções mais simples, para que talvez tu interprete essa combinação de funções mais simples como formando a tua função. Então é razoável que a função que tu pretende descrever tenha características parecidas com as funções da base que tu está usando. Porque senão, embora a expansão seja possível, ela nunca vai ser ótima. Né? E ela nunca vai convergir absolutamente. Tá? Ela precisa ser contínua. Né? Se tem um número finito de pontos é, onde ela é descontínua, a gente consegue lidar com esses pontos. Mas se ela tem infinitos pontos de descontinuidade, então quando a gente for tentar. Então, isso está mais ou menos. É, é, essas três condições últimas aqui estão mais ou menos juntas. Né? Se eu estou tentando. Vamos pensar aqui no módulo da função, né? Que a gente, em certos contextos, também chama da energia da função, que não é a energia que está se falando na física, né? isso vem do processamento de sinais, mas é, digamos assim, a, quantidade, a amplitude ao quadrado da função, e por isso que se chama de energia, né? porque na física amplitude ao quadrado é proporcional à energia. Mas então, se tu tem uma função, né? A amplitude, toda a integral da amplitude ao quadrado dela, é o que se chama de energia, tem que ser finito. Por que, que tem que ser finito? Porque eu vou substituir essa função por uma, um certo número, uma soma é, é, formalmente infinita, mas eu estou substituindo isso por vários coeficientes. O quanto que, que eu tenho, que são as componentes dela, o quanto que eu tenho de seno, o quanto que eu tenho de cosseno, de seno de 1, seno de 2, seno de 3... Se a função é infinita, esses meus, se a energia da função é infinita, esses meus coeficientes também vão ser infinitos. E daí essa expansão não me serve para muita coisa. Não, a série não vai convergir. Eu não vou conseguir interpretar quanto mais tem desse, desse termo com relação ao outro. Pensa num vetor infinito. Tá? As componentes desse vetor, pensa num, num vetor de dimensão infinita, um vetor usual no espaço Rn. Se o vetor tem módulo infinito, as componentes dele também têm módulo infinito. E daí ele não tem muito sentido assim, para representar uma, uma grandeza física como a gente está trabalhando. Porque, em geral, o que você que precisa do vetor é saber como se relacionam as componentes, né? como uma componente é, é, é maior que a outra, qual é a direção, o ângulo, a relação entre eles. E se essas componentes são infinitas, não tem como fazer essas relações geométricas, né? que a gente vai fazer... Na forma analítica, mas que se referem Às ideias geométricas de, de relação entre os vetores né? Então uh, Essas condições São mais ou menos razoáveis para que a coisa Funcione e, e tenha o objetivo Cumpra o objetivo que a gente pretende né? Da mesma forma Se a gente vai descrever em termos de senos Como o seno é uma função Ímpar tá? Ele vai ser Mais adequado para descrever as funções ímpares. Isso vai aparecer naturalmente na, na descrição, na expansão. Da mesma forma, os cossenos para funções pares. Né? Então, o que a gente precisa fazer é usar uma combinação né, das duas coisas. O que a gente quer dizer com uma função periódica é que um certo valor da função se repete se eu desloco a coordenada independente para um certo valor fixo que é chamado período tá então o, a expansão que eu vou fazer eu vou começar com um conjunto ortogonal a gente acabou de ver isso no final da aula passada. A gente vai fazer de novo daqui a pouco, porque isso é uma coisa central da série de Fourier. Mas então eu vou usar o seguinte conjunto ortogonal. Cosseno de x, seno de x, cosseno de 2x, seno de 2x e assim por diante. Tá. Todas têm período 2π. Então, a minha série trigonométrica, como eu vou chamar, vai ser o seguinte, um termo de ordem zero, né, um patamar constante que, que essas funções, como são centradas em zero, não podem fornecer. Então, se a minha função tem um certo deslocamento do zero, eu preciso adicionar esse termo e depois uma combinação Desse seno de cosseno. Então, como cada termo tem uma um período 2π, a soma deles também vai ter período 2π. Ah, eu estou escrevendo aqui separadamente, né? como se fossem duas sequências superpostas. Eu poderia condensar isso tudo numa exponencial complexa, né? A gente vai fazer isso depois, mas no momento vamos trabalhar explicitamente com senos e cossenos. Que eu acho que, que fica mais claro no momento. Aqui então E2 e X e assim por diante. Tá? Fica uma, uma notação mais concisa do que a gente quer fazer. Então, a expansão é o seguinte, expansão de f de x em termos da série trigonométrica. F de x vai ser o seguinte. Eu estou exatamente fazendo o que a gente vou procurar aqui. Fez algumas aulas atrás, ou várias vezes, né? Vamos comparar, né? estou expandindo um vetor em termos dos elementos da base, exatamente isso. Como que eu descubro quanto é um desses elementos? Eu faço um produto escalar com outro elemento da base, e então vai me sobrar, né? lembra como a gente fez, né? x a1 e1 a2 e2 até a n n, como que eu descubro qual é o elemento aj, eu faço produto escalar dessa equação com EJ todos os termos vão cancelar porque eu escolhi uma base ortogonal então vai me sobrar só o elemento AJ que é justamente esse produto escalar é exatamente o que eu vou fazer aqui então eu vou voltar a essa descrição que está justamente aqui no formalismo que a gente usa para os vetores tradicionais mas que é importante a gente entender essa expansão daquela forma Estou escrevendo um vetor do espaço como uma combinação dos elementos da base. Então, vamos começar descobrindo quem é o termo constante. Então, eu integro de menos π a π. É a integra a equação 1. Eu integro 1 de menos π a π. Então... E agora essa soma. Bom, poderia ter botado o somatório antes, fora. Mas tudo bem. Bom, eu estou integrando uma função par no intervalo simétrico, então isso dá zero, né? Se tu lembra que o, o cosseno nesse intervalo vai ser assim, né? Então, estou só pensando geometricamente para não fazer os detalhes analíticos aqui, né? Essa área é igual a essas duas, então isso dá zero. Né? Da mesma forma, eu estou integrando o seno, também dá zero. Não, desculpa, essa, essa aqui é a ímpar no intervalo de simétrico. tá? Essa aqui dá zero porque eu estou integrando num, num período completo, né? então aqui também dá zero. Então, eu acabo que integral de menos π a π dá 2π. Então, eu acabo que o A0 é igual a 1 sobre 2π. Por que, que surgiu esse 2π? É a normalização... Porque se vocês lembram da aula, do final da aula anterior, que deveria estar por aqui... Bom, eu acho depois... Ah, aqui. Se, quando a gente faz a condição... Quando a gente faz o produto escalar de dois senos de frequência diferente, o resultado é um pi vezes a delta de crônica. Então, as funções normalizadas, na verdade, seriam 1 um sobre a raiz de pi vezes os senos. Como a gente usou como série só os senos e os cossenos, vai faltar o termo de normalização, que é justamente esse 2 π Então ele vai aparecer Naturalmente, aí nos coeficientes, tá? então esse valor médio a gente, é interessante a gente escrever ele assim também, né? Que é justamente a normalização que apareceu daqui. Aqui estava faltando um dx, certo. Então, ele é integral dividido, quer dizer, é, é o valor médio de f de x no intervalo. O intervalo em questão, menos π a é π. Porque, justamente, se eu tenho um monte de funções, hum, ficou mal aqui, né? Mas aqui estão minhas funções de base. todas elas, e a minha f está aqui, não tem soma que eu faça com essas funções de base que podem me levar ao resultado até essa amplitude. Então, eu tenho que somar um termo constante, que é justamente o a zero. Essa é a interpretação dele, né? Então, tendo resolvido o elemento A0, agora o que eu vou fazer é pegar essa equação 1, multiplicar ela por um dos termos da base e integrar toda ela. Por quê? Porque eu espero que eu vou fazer o produto escalar dessa equação, o produto escalar definido nesse espaço de funções, vou fazer o produto escalar dessa equação com um dos elementos da base. Então, eu espero que todos, como a base é ortogonal, todos os elementos da soma Vão se cancelar pelo produto escalar, são todos ortogonais, exceto o elemento M. Então, vai me sobrar só o elemento M. Eu vou fazer isso aqui em outra, em outra página. Então, integro de menos pi é pi. Então, eu começo. Bom, a integral de cosseno de menos pi a pi, como a gente já falou e fez na aula passada, essa área igual a essa, essa área igual a essa, ela é zero. Aqui, função par vezes função ímpar, multiplicadas, função ímpar, integral de uma função ímpar no intervalo simétrico, zero então vamos resolver essa parte Eu consigo escrever isso com uma identidade trigonométrica da seguinte forma. O que acontece quando eu estou somando o m mais n, usando o mesmo argumento de antes, menos π a π, cosseno de x é isso, cosseno, vou tentar desenhar, de 2x é isso cosseno de 3x, mas vão ser sempre múltiplos, vão caber número inteiro de períodos entre menos π e π, porque a função original tem período π, então a função com frequência inteira vai ter período uma a mesma fração do período da função original. Então, de novo, todas essas áreas vão se cancelar, essa parte da integral também vai dar zero. É claro que a gente ter, teria que abrir essa integral analiticamente, fazer a conta. Eu estou só usando um argumento para a gente conseguir avançar mais rapidamente na nossa descrição. É um argumento que eu acho que é razoável, mas a, a justificativa plena se dá analiticamente. Né? Tem que fazer essa integral e assim por diante. Agora, vamos olhar esse termo. O que, que acontece... Se n é diferente de m, eu vou ter um número inteiro de períodos, eu acabo nesse caso. Então, se n é diferente de m, isso aqui dá zero. Porque eu vou ter um número inteiro de períodos, não interessa se é negativo ou positivo, porque a, a função cosseno é simétrica né, com relação ao eixo y. É, então, é uma função par, né? Então o que interessa é que esse número de, de.. essa frequência aqui é inteira, vai caber um número inteiro de períodos aqui, vão todas as áreas se cancelar. Se o n é igual a m, eu vou ter cosseno de zero, que é 1, um, integral de 1. Um. Então, eu vou ter isso, né? Vai dar o tamanho do período. É... Sobre 2 que é π, então essa integral é π vezes delta de mn, onde a delta de Kronecker, vocês conhecem é 0 se m diferente de n, 1 um se m igual a n, então voltamos a equação original o que, que nos sobrou esse somatório de o AN saiu para fora porque são coeficientes constantes essa integral que é o que está lá nos deu π delta de M N Então Agora O que sobra de tudo isso? Todos os termos da soma Em que o N for diferente de M Vão dar zero Para todos os termos Que N for diferente de M Vão dar zero E só vai sobrar aquele termo em que M é igual a M, e nesse caso, então Pi a M, então finalmente o meu A M é um sobre Pi, menos Pi a é Pi, F de X, cosseno de MX, dx. que é exatamente o que a gente fazia antes, quanto que tem, como que eu meço a coordenada de, do meu vetor com relação à base, é a projeção ortogonal do vetor num elemento da base. Então, esse AM é um desses AS, usando essa base agora trigonométrica. Fazendo o mesmo procedimento, agora a gente volta. Então, fazendo agora a equação 1, um, fazendo vezes seno de mx e repetindo o mesmo procedimento. não é o mesmo, mas análogo né? quer dizer, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa vou multiplicar por nx é, todo, esse termo vai dar zero aqui vai sobrar aí seno de mx seno de nx eu vou ter uma identidade trigonométrica parecida, é tudo muito análogo então no final das contas eu vou acabar que é o que a gente fez na, na outra aula também. Né? Eu vou acabar com essa relação de ortogonalidade. Que de novo aparece esse π porque a gente não normalizou a base. só ter botado 1 um sobre raiz de pi em todo mundo aqui, não ia aparecer nada disso, mas tudo bem, não tem problema. De forma que o meu bn, então da mesma forma eu substituo a equação de, a relação de ortogonalidade dentro da equação, todos os termos da, da série se cancelam e eu acabo só com o um termo. Ah, então é exatamente esse mesmo procedimento trocando cosseno por seno. Certo? É porque as, as identidades são, tri, são simétricas nesse caso. Então eu vou acabar com o meu BM. E então. A minha série de Fourier de f de x é o seguinte a expansão é dada por isso Onde a zero é o ponto médio da função, a n é as componentes da f de n, a projeção da f de x, desculpa, com relação aos cossenos. Os BNs, a projeção, produto escalar, como vocês quiserem chamar, nos senos. Então aqui tá toda a minha descrição. a f de x em termos dessa base de Fourier vamos trabalhar um exemplo função degrau heavy side que vem assim aqui ela vale menos K a partir de zero ela vale K estritamente aqui esse ponto teria que ser para ser contínua aqui teria que ser aberto aqui em zero ela vale zero e aqui ser aberto de novo né? mas isso não vai não vai nos importar agora. Então, eu estou considerando que ela vai só até a π. Para cumprir os requisitos, as condições de Dirichlet. Né? Então, vamos começar pelo A0. O que, que vai ser o A0? 1 sobre π integral dela, Tx, que é um sobre π, menos π a zero, ela vale k, mais zero a π, aqui ela vale menos k, aqui ela vale k. Então, aqui vai dar menos... Vai dar o tamanho do intervalo vezes menos k, menos pi sobre pi k, aqui pi Então, essa parte dá zero. O a n... Menos pi a zero de menos k cosseno de nx dx mais de zero a pi k cosseno de nx dx então a n menos k a integral o k sai para fora, né? a integral disso dá seno de nx sobre n. Entre, aplicado em zero e menos π. E aqui da k, seno de nx sobre n, em zero e π. Seno de zero, zero. Seno de menos π, zero. Seno de π, zero. Seno de zero, zero. Então, a n é zero. Bn... integral de seno menos cosseno com menos que tinha aqui, fica mais K menos seno com menos K aqui aplicado de menos pi a zero aqui de zero a pi então BN é um sobre Pi, cosseno de, de zero, posso botar o K fora, né? Então aqui fica cá, cosseno de zero, menos cosseno de menos pi. O seno de NP Mais, porque o menos daqui com esse De zero tá? Aqui também tem um N né Todo mundo tem N, então eu posso tirar esse N para fora Certo? Então, aqui dá 1 um, Aqui dá 1 um. Esses dois valem a mesma coisa Cosseno de nπ Então, meu bn é igual Então, duas vezes isso, né? Então, bom, vou colocar nπ 2 menos 2 vezes cosseno de nπ então, meu Bn é 2k sobre nπ, 1 menos cosseno de nπ. Então, esse é o único termo que sobrou. Bom, vamos tentar entender por que, que o A0 zero é zero. Porque a função, a média da função é zero, ela está centrada em zero. Tem tanto na parte positiva quanto negativa, então eu não preciso desse termo. Por que, que o termo em cossenos é zero? Porque os cossenos vão todos acrescentar a parte par. Né? Sempre que eu somar cosseno eu vou estar tá colocando uma coisa que é par. Essa função é ímpar. Então... Toda parte em cosseno se anula. O que sobra, então, é a parte em seno. Isso é o coeficiente de seno. Então, a, a minha função poderia ser escrita assim. A minha f de x é uma soma de 1 a infinito de bn... Um menos cosseno de n pi Tá, a gente ainda vai poder melhorar isso, mas o que esse meu BN tá me dizendo é quanto é amplitude amplitude de cada seno o B1, quanto entra de N1 o B2, o b 3 e assim por diante então vamos, vamos calcular alguns termos especificamente B1 então N1 2π 2k sobre π, 1 menos cosseno de π. Cosseno de π menos 1, então dá 2. 4k sobre π. B2, bom, a gente já vê que os ímpares aqui, cosseno de 2π vai dar 1, então vai dar 0. Independente do termo externo B3 2K sobre 3π 1 menos cosseno de 3π que é menos 1 de novo então isso aqui dá 2 B4 de novo 4π isso dá 1 0 B5 4K Então a gente aqui já viu né 4K Sobre 5π B6 0 B7 4K Sobre 7π Nota que, que Imagina que o K seja 1 Tá? ou que o k seja pi só para simplificar é, o nosso argumento o primeiro termo vale 4 sobre pi tá bom desculpa vamos fazer escrito para ficar por exemplo para k igual a pi tá só por simplicidade o K é amplitude da função, tá? Só para a gente entender, o B1 é 4, o B3 é 4 terços, o B5 é 4 quintos, o B7 é 4 sétimos. Então... Nota que a série está convergindo, na medida que, que o n vai avançando, a contribuição de cada um dos termos vai caindo. É isso que, que é desejável para que, que a gente possa... Digamos que eu, que eu queira representar essa função em termos de seno e cossenos. Bom, se a soma é infinita, ela pode ser interessante em alguns contextos analíticos em que a forma Fourier dela seja mais tratável que a forma original. A gente vai ver isso na transformada Mas do ponto de vista prático O que eu quero fazer com uma expansão desse tipo É truncar ela Olha, eu quero representar a minha f de x por 20 termos Então é claro que eu quero que os termos De ordem mais baixa Sejam mais importantes né? Por exemplo, b21 4 sobre 21 Por quê? Porque se eu resolvo cortar a minha série aqui Truncar ela no termo 21, eu sei que os termos subsequentes são menos importantes que os que eu mantive. É isso que eu quero, porque a minha representação seja boa. Então vamos, vamos tentar escrever, vamos tentar representar, desenhar essa, essa função. Então a minha f de x vai ser o seguinte. É, tá, então eu, eu tomei é, como, como pi Só para simplificar Essa análise né? Se não teria o k multiplicando todo mundo aqui né? Então Ela seria o seguinte é, Vou botar explicitamente tá? é, 4 4k Vamos olhar para isso 4k Sobre pi que multiplica seno de X mais seno de 3X sobre 3 mais seno de 5X sobre 5 e assim por diante. Aqui também dá para ver bem isso, né? Esse termo 4K sobre π é comum a todo mundo. Mas à medida que a frequência do seno vai aumentando, a amplitude vai caindo. Tá, então, olha só, a primeiro, o primeiro termo. Vou tentar fazer com cores para tentar deixar mais claro. Que é minha função original agora o primeiro termo é seno aqui. Vou fazer assim, tá só pra. Então aqui está a minha função original, em azul, certo? A minha f de x, não é correto fazer isso, mas eu estou só ilustrando. Se eu pego só esse termo, eu estou representando a minha função f de x por isso. É uma representação... É com muita diferença, né, muito pobre, né, quer dizer, em vários pontos elas divergem, elas têm algumas características em comum, elas têm o mesmo período, mesma frequência, mesmo valor médio, mas para por aí, né? bom, agora se eu somo, não, vou pegar outra coisa, né? se eu somo mais esse termo, nota, o meu seno Vou fazer aqui do lado o meu seno de x é isso o meu seno de 3x vou tentar desenhar tá vocês tem que imaginar mais do que ver os desenhos porque ah, eu acho que deu tá Seno de x, seno de 3x. Só que eu estou somando o seno de 3x com amplitude 1 terço. Então, se meu seno vem até aqui, meu seno de 3x vem aqui. Então, eu estou somando agora o termo em laranja, é esse termo. Então, o que, que ele vai fazer? Olha, eu estou somando verde e laranja. Tá? aqui ele vai levantar um pouco o seno aqui ele vai abaixar um pouco o seno tá aqui é a mesma coisa o termo que eu tô colocando agora é esse pontilhado então o que ele vai fazer aqui de novo é botar ele mais próximo então eu espero que vocês entendam tá não é muito simples de, de desenhar tudo isso assim, né? quer dizer então se eu coloco só seno isso foi um galo se eu coloco só seno eu tenho essa representação usando o primeiro termo Quer dizer, é, B1, se eu coloco B1 mais B3 eu já fico com isso, se eu coloco mais o, o B5 o 5 tem 5, aqui tem 3 lóbulos, né? O B5 vai ter 5 lóbulos. Deixa eu tentar. Tentar desenhar. Então, ele ainda vai aproximar um pouco mais. E na medida que eu vou colocando mais termos, eu vou ficando cada vez mais próximo da minha função é, original, que é o que eu quero representar, afinal de contas. Né? É, a gente vai tentar fazer isso é, no computador, vou tentar gravar um vídeo mostrando na prática, fazendo isso numericamente. Né? Mas acho que a ideia está bem clara, na medida que eu vou somando mais termos, eu vou corrigindo cada vez mais e mais a minha expansão, Vai se aproximando da f de x. Se eu tiver um número infinito de termos, as duas coisas são idênticas. Qual é o efeito colateral disso que a gente está fazendo? A gente pensou... A gente pensou numa f assim. Ó. Ela vinha até aqui e até aqui. Mas como esse, então, essa minha descrição funciona aqui nesse intervalo. Mas como eu estou fazendo isso com senos e cossenos, o que eu estou fa fazendo no final de contas é estendendo essa soma em todo o domínio. Então, se eu sair fora do meu domínio, eu vou estar tá criando uma função que é periódica. Porque eu não trunquei os senos e os cossenos fora desse domínio original. Então se eu deixar, se eu aplicar isso, então isso vale. Ou a função vai ter o comportamento que eu espero no domínio que eu usei para fazer essa expansão. Então se eu me restringe a esse domínio, tudo bem. Mas se eu sair do domínio, eu vou ter o efeito colateral de que eu transformei a função original numa função periódica. Mesmo que originalmente ela não fosse. Porque as bases que eu estou usando são periódicas. Então, é, pode ser que tenha esse efeito é, no resultado. Certo? Eu vou tentar, então, fazer é, uma demonstração numérica disso. Né? E depois a gente é, tenta passar para funções de período arbitrário. Quer dizer, eu só comecei por... É, falando de funções num período é, definido, menos pi a pi, que é a, a, o período natural das funções trigonométricas, porque daí a descrição fica mais simples. Né? Eu, eu precisava assim, me preocupar só com um termo, n ou m. Mas é, é claro que a gente precisa generalizar isso para uma função com, com qualquer período, né? de qualquer tamanho. Então, o que a gente vai ter que fazer é simplesmente reescalar o, a coordenada independente para que, que o argumento da função, a função vai continuar se comportando com o período 2π, porque essa é a definição dela. Mas então eu posso redefinir o argumento das minhas funções trigonométricas para que o comportamento dela se estenda. Então, como eu não posso mudar a função, eu mudo o eixo, eu reescalo o eixo. Então, a gente vai falar sobre isso em detalhe nas próximas.